Então, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de apresentar o nosso projeto. Uh, o meu nome é Nuno Menis, sou professor da Universidade do Porto, investigador do Inesctec e, juntamente com Arayam Pascoal e do Inesctec e o Tomás Amar da Hostel World, criamos uh, o meu Parlamento.pt. Esta ideia surgiu de três pontos de debate entre nós, nomeadamente a abstenção, os cuídos políticos uh, e, a, e a parte da memória, a questão da memória. A primeira, e é bem ilustrado pelo número das últimas eleições, esta foi, este foi o número de a porcentagem da abstenção nas, nas últimas eleições, o que demonstra o, o fosso que existe na nossa democracia. Mas a verdade é que não é só... Não se trata só das eleições europeias, trata-se todas as eleições, nomeadamente as autárquicas em que entre a primeira e a última eleição autárquica a abstenção subiu 27%, nas presidenciais e nas, e nas europeias mais que duplicou e no caso das legislativas subiu de 8,1% em 1975 para 44,1% em 2015. Na parte dos uh, quizzes, ou dos quizzes políticos, sempre que nos aproximamos de momentos de eleições, uh, aparecem estes quizzes ideológicos, que são muito, muito, úteis, muito úteis, mas não estão uh, isentos de problemas, nomeadamente em termos de enviesamento de opinião, como já foi reportado uh, na esfera noticiosa. E depois, no terceiro nível, a parte da memória, ou seja, da dispersão de informação, as notícias são efêmeras, os ciclos de noticiosos são muito rápidos e então, muitas vezes as propostas apresentadas, discutidas, votadas, são rapidamente esquecidas e isso levanta um problema sobre como é que nós podemos lembrar e ter presente aquilo que acontece no Parlamento, aquilo que é decidido no Parlamento. E isto serviu de motivação para aquilo que nós queríamos, ou seja, o que é que queremos com o nosso projeto. O que nós queremos é uma ligação direta entre os cidadãos e o Parlamento. Queremos permitir que os cidadãos possam figurativamente sentar-se na Assembleia da República e, em termos gerais, aproximar os cidadãos da política e da vida coletiva e queremos fazer isto de maneira permanente. Não queremos que seja só num preciso momento, queremos que seja eh, constante. E então, com base no répt do arquivo.pt, lançamos a nossa solução, que é o meu .pt. O meu .pt é uma aplicação móvel que simula o parlamento e que permite a todos os cidadãos simularem também o papel de deputado, nomeadamente permite o acesso a todas as propostas legislativas nos últimos 15 anos, votar nessas propostas, ver quais os partidos que deram matos com os votos e conferir a informação contextual através do arquivo.pt, nomeadamente as notícias que eh, apareceram nos dias à volta das votações e que estão correlacionadas. O seu funcionamento é bastante simples, o utilizador é apresentado com 10 questões, pode deslizar para a direita para votar a favor, deslizar para a esquerda contra, para cima ou para baixo para abstenção, uma espécie de tinder da política. No fim os resultados das destas questões, o utilizador fica a saber quais são os partidos que votaram de maneira mais semelhante à sua, não Quais, o, qual o seu partido, mas qual é o que naquelas questões votou de toda maneira mais semelhante, e depois toda a informação contextual, o texto, informação sobre os autores da proposta, as notícias foram produzidas na altura, as capas do online da altura e a opção de partilhar os resultados com os amigos. A nossa arquitetura é bastante simples mas eficaz, permitindo que qualquer informação que seja entretanto adicionada pelo Arquivo.pt seja eh, incrementada na aplicação sem necessidade de nenhuma atualização. Eh, nós pesquisamos no Arquivo.pt todas as páginas online do Parlamento.pt, filtramos para aquelas que fazem parte, que, que dizem respeito a propostas legislativas, retiramos toda a informação contextual sobre ela, utilizamos o título para pesquisar notícias de um leque alargado de, de fontes noticiosas e agrupamos tudo isto para servir num API do meu parlamento para a aplicação. Já está disponível para Android na Play Store, já podem fazer download. Em termos de iPhone e da Apple Store já está eh, disponível para testes, a aprovação estará por dias, esperemos. Eh, duas últimas notas sobre esta questão. A primeira sobre privacidade, nós quisemos garantir que nenhum dados Nenhum dado dados dos utilizadores ou sobre como são votadas as propostas são guardados em qualquer lado. Não é necessário qualquer tipo de registro prévio, a utilização é anónima e o código fonte estará aberto para verificação. E, em segundo lugar, a importância do arquivo.pt, que é aquilo que nos permite ter uma fonte de dados permanente, ou seja, um projeto como o meu parlamento.pt pode funcionar mesmo que aconteçam situações como mudanças na lei de acesso a dados, restrição de acesso a dados, indisponibilidade técnica do site do parlamento e outras razões. No futuro, aquilo que estamos a pensar, a direção onde, para onde poderemos ir, é, eh, nomeadamente, na inclusão do debate parlamentar das propostas para ver o esgrimir de argumentos entre, entre as várias bancadas, a inserção de notificações para aumentar o engagement, eh, o funcionamento em tempo real, ou seja, depois do almoço, por exemplo, receberem uma notificação hoje vão acertar estas propostas, como é que votaria, e replicar para outro tipo de instituições políticas e para outros países. Em eh, género de resumo. Em termos de originalidade, aquilo que nós achamos é que isto é uma aplicação única no mundo, em termos de maturidade já está disponível na Play Store, estará por dias na Apple Store, em termos de impacto social, achamos que estimulará a aproximação entre os utilizadores e, a, e as decisões tomadas no, no Parlamento de uma maneira nova e inovadora. A nível científico, os dados que recolhemos e que organizamos é muito valioso e permitirá uh, diversos estudos das tendências de votos dos partidos e em termos da relevância do arquivo é mais um demonstrador sobre a utilidade e a capacidade deste acervo de servir como o repositório da nossa memória coletiva. Portanto, este é o meu parlamento.pt, achamos que a nossa contribuição não é só para um determinado momento, mas conseguirá replicar-se ao longo do tempo. Achamos que conseguirá ter impacto real, arranjar uma nova maneira das pessoas interagirem com aquilo que se passa eh, na nossa democracia e tendo em conta que, também que é um ano de, de eleições legislativas, achamos que calha numa altura bastante preciosa e que garantirá muita exposição mediática inclusiva. Muito obrigado.